Pai? Pai, sou eu. Pai, estava aqui no intervalo do meu trabalho. Dei uma pausazinha aqui para comer Uma coisa e decidi falar com o senhor. Como é que você está? Pai, se o senhor não for falar nada, mas, por favor, pelo menos me ouve um pouquinho. O que eu tenho para dizer para o senhor? Sei que eu não fui um filho. Sei lá, eu fiz muita besteira, pai. Eu sei disso. Sei que eu fiz muita besteira. Mas eu tô, tô tentando mudar, pai. O que eu preciso é que o senhor acredite em mim, entendeu? Que o senhor me apoie. Depois que. me saltaram lá, eu fiquei. Pai, ah, é só um momentinho aqui, porque eu tenho uma ligação aqui, mas não sai daí não, que eu retorno pra você um já já. Mas não desliga não, tá? E aí, Andrezão? Cara, fala aí. Então, bicho, aquela história lá do. aquele rolê lá. Lá do frigorífico. É vai rolar não é? Porra, bicho, eu tava contando com esse. Não, não acredito não, bicho. É sério, mesmo, tu tá com medo, é? Tô muito cagão, bicho, bicho. Porra, Andrezão. Tá contando com esse rolê, bicho. Tô precisando de dinheiro, cara. Vai dar certo, porra. Você falou que ia dar certo. E eu gravei com essa história agora. Que mané, que mané que não vai dar certo? Não vai dar certo. Você tá. Você tá dando pra trás? Você é um filho da puta, hein? Porra, vai dar certo estourar aquele negócio lá, bicho. Confia em mim. só é um cagão mesmo, viu? Não. Vai dar certo sim. Pode marcar esse negócio aí, viu? Tô precisando de grana e vai dar certo sim. Vamos estourar com a lá. ó. Alô, pai? Pai, eu tava...